Você já deve ter comprado alguns cursos aí na internet, aplicado o que foi ensinado nesses cursos e de repente você não teve nenhum resultado. Pois é, se isso aconteceu com você, eu sei exatamente o que você está passando porque eu também já passei por isso. Agora, imagina você pegar um único robô, colocar no nosso sistema, apertar o botão e esse robô fazer um salário mínimo no mês e você aprender como você pode multiplicar isso por 5 ou 10 salários mínimos. Isso é possível graças ao nosso curso chamado Curso Turbo Binary, onde você ganha de presente os nossos robôs lucrativos. Clica aí no botão saiba Mais para você conhecer esse curso do Mobiler que já mudou a vida de mais de 6 mil pessoas no Brasil todo e hoje é o segundo curso mais vendido no Brasil. Clica lá que eu te espero lá na página. Seu ambiente está cheio de mosquitos e você já não aguenta mais? Conheça o Exterminador de Insetos. Econômico e prático, elimina mosquitos, muriçocas e demais insetos voadores Inclusive o mosquito da dengue Coloque o exterminador na sua cozinha, na varanda da sua casa, no sítio, no seu escritório, ambiente de trabalho, na sua área de lazer e até no quarto do bebê Não agride a natureza, trabalha silenciosamente sem poluir, garantindo a eliminação das pragas voadoras Ideal para lanchonetes, pode ser facilmente instalado e os resultados não demoram a aparecer.